Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Esse é o vídeo da turma de idosos daqui do laboratório Internet Saúde Sociedade da Ensp Fiocruz. Eu gostaria que vocês começassem falando sobre a expectativa de vocês e um pouco da trajetória de vocês, a história de vida de vocês. Eu não tenho muita coisa para falar, porque há pouco tempo eu conheci... Pessoas tão maravilhosas que eu já teria que ter conhecido há tempos atrás Porque eu já tinha sido convidada há muito tempo para frequentar Lá, o Faiola, no caso, né? E eu não ia com vergonha Por ser velha, não poder fazer Mas um dia, o doutor César falou Não, você não está velha e você vai Me aguarda aqui que eu vou tratar disso pra você e me carregou lá o doutor Carlos e de lá eu passei pra cá onde eu conheci essa coisa linda que se chama Laís e Letícia que são as nossas professorinhas e amor que não pode nem se falar né demais eu dou um beijão para todo mundo Agradeço muito que vocês me fizeram. Eu estou levando uma vida tão bem, tão bem, que vocês nem imaginam. Meu problema agora é Fiocruz. Eu só estou dentro da Fiocruz. O pessoal diz que não está nem me achando mais em casa, nem por telefone, nem indo bater na porta. Então, eu estou bem. Então, vai me procurar lá dentro da Fiocruz, que eu estou lá dentro. Não posso. Não, mas eu posso. E eu vou em frente. Para ser feliz, eu tenho que poder. É, poder. né? Aí, acho que tá. Tá, tá, tá legal. Pra mim tá tudo bom agora. Tava, né? Porque eu da, focava muito a minha filha. Mas tô conseguindo largar um pouquinho e aprimorar os dois. Eu tô fazendo os dois. Agora. Ah, Quer dizer, tô com mais força, né? Tô conseguindo levar os dois. Então tá bom. E essa, essa coisa de não ter vergonha de ser feliz, como é que você vê isso? Como é que eu vejo? É, a gente... De poder viver, poder ajudar o próximo, poder fazer alguma coisa e, e ir em frente e a, a, é, ter amigos, né? Que é o principal, né? amigos mesmo, não é amigos falsos. Então eu acho que é isso, é viver, e não ter vergonha e fazer o que eu gosto, né? Dançar, brincar, conversar, jogar conversa fora, <risos> conversa dentro. E eu, eu faço parte aqui da, do Paz aqui já há uns oito anos. E eu tinha dificuldade muito grande, eu vim aqui, depressão, insônia. E a doutora Valera, para mim, e a Leila, foi uma fundamental na minha vida. Eu já montou caminhoneiro, era andava o passo todo, eu fiquei doente para entrar na detenção. E graças a Deus, se enganemos aí, igual todo mundo se enganado aí. E a gente vê que hoje em dia as coisas não me... é nada difícil para ter essa idade. Você dá lei bota as coisas difíceis porque quer. Porque tem muita coisa boa para ter essa fazer. E você tem que botar na cabeça o que você quer ajudar a alguém. Meu Deus, você consegue, viu? Só tem boa vontade, né?